Está precisando de seguro para sua moto? Chame agora mesmo o corretor Diogo Fernandes e faça já sua cotação. Ele tem os melhores planos para você. E aí família, beleza? Eu sou o Diogo 011 e hoje a gente está com a Start 160 0km sem placa. A Start 160 2023. Estamos aqui na concessionária Honda da minha cidade e eu vou passar para vocês o preço do consórcio desta moto aqui, tá? O pessoal me pede bastante para eu falar preço de consórcio aqui nesse canal. Eu sempre posto o vídeo de consórcio, o vídeo de preço de financiamento Dou dicas pra você de como você ser contemplado mais rápido, tá? Então se inscreve aqui no canal, depois dá uma olhadinha nos vídeos Que você vai encontrar o preço do consórcio, o preço do financiamento Da Start 160 2023 Tem da 2022, tem da 2021 Tem da Fanda, Titan Beleza família? Mas no vídeo de hoje a gente vai falar da Start 2023 Que é essa moto aqui da cor azul Sinceramente, ela ficou muito bonita Essa cor azul, eu gosto bastante Esse azul, ele tem um tom um pouco mais escuro Do azul da antiga Titan, da 2021 tá? é, Você encontra essa moto Na cor azul Na cor vermelha e na cor preta Tem essas três, essas três cores Para você escolher, comenta aqui Deixa nos comentários qual cor Você prefere Prefere a azul, que é essa que estou mostrando para vocês no vídeo Vermelha ou preta Fala você, comenta aqui qual que é a mais bonita que eu quero saber A opinião de vocês Eu acho que a moto que mais vai vender É, é a Start azul Que ela está bem bonita, chama bastante atenção é, Eu sempre gostei de moto azul é, Mas agora eu tenho a vermelha Eu tenho a Tita 160 2022 vermelha Porque não tem azul, né? Se tivesse azul eu pegaria azul Seguinte família é, Estou aqui com uma colinha na mão O preço dessa moto aqui no site está 12 12.000 650 sem o frete Na minha cidade está custando 15.790 O preço da loja O preço para você chegar aqui na concessionária Tirar a zero quilômetro Desse jeito que você está vendo no vídeo zero sem placa 15.790. Quanto que está a start aí na sua cidade? Tem gente que fala que está mais caro Tem gente que fala que está mais barato Deixa nos comentários também o preço Dessa moto aí nessa cidade Fechou? Seguinte família, estou com a colinha aqui na mão Vou falar para vocês sobre o consórcio. O consórcio dessa moto aqui tem vários planos para você fazer, né? Os planos que eu vou passar para vocês são os planos novos. É, mas tem como você entrar também em planos de consórcio já em andamento, tá? Mas aí você fala com o vendedor e ele vai saber te explicar qual o melhor plano para você, o que cabe no seu bolso. Seguinte, família, em 80 vezes está saindo R$ 237,02. O consórcio da start e esse grupo pode ter até 12 contemplações mensais lembrando que pode ter contemplação pela por sorteio que é pela sorte por lance fixo e por lance livre tem vídeo aqui no meu canal explicando pra você como que funciona também tá a maneira mais fácil de você ser contemplado para tirar a moto zero quilômetro da concessionária que essa moto que é sonho de muita gente Tenho certeza que também deve ser seu sonho. Em 48 vezes está saindo R$ 381,36. O consórcio da Start 2023. E esse plano tem até 20 contemplações mensais. Ele já tem mais contemplações do que o plano de 80 vezes. Em 36 vezes está saindo R$ 509,68. E é o plano que tem mais contemplações, tem até 26 contemplações mensais. Então é mais chance de você ser contemplado e retirar a moto da concessionária. Lembrando que depois que você é contemplado, tem que pagar o frete, tá família? Verifica na sua cidade, na sua concessionária, onde você for fazer o consórcio, quanto que é o frete. Varia de loja para loja, beleza? É bom você sempre verificar antes de fazer o consórcio. É uma dica aí pra vocês. Já deixa o like aí se vocês curtem as dicas que eu dou pra vocês aqui no canal. Em 25 vezes está saindo 714 R$ 714,71. Esse plano também tem 26 contemplações mensais, né? Até até 26 contemplações mensais. Em 12 vezes tá saindo mil 1.000. R$ 476,83. Também com 26 contemplações mensais. E tem um plano aqui que eu esqueci de falar para vocês, família: em 60 vezes. 60 vezes de R$ 314,09. Esses são os planos que tem para você fazer o consórcio da Start 2023. E família, essa moto ficou muito bonita. É uma moto muito boa, como eu já falei para vocês em outros vídeos, muito boa para quem vai usar ela para trabalhar, boa para quem quer fazer entrega. Moto boa para tudo, moto valente, vai em qualquer tipo de terreno. É uma moto mais básica da linha da 160, tá? A fã tem mais equipamentos que a start, a titã também, mas é uma moto que vai te atender muito bem, uma moto econômica, confortável e ela é bem bem parecida mesmo. Com a linha da fã e da Start. As diferenças são, basicamente, na roda. A Start tem rodas raiadas. As outras motos têm rodas de liga leve. A questão do freio. O freio é a tambor. A FAN e a Titan tem freio a disco na frente. A questão do motor. O motor dela é todo é, pintado em prata. Na Titan já tem a tampa do motor em preto. A questão do, do tanque. O tanque da Start ele é um pouquinho menor, tem 14.6 litros, se não me engano. Um pouquinho menor do que da Fan e da Titan. Tem a abertura do tanque esportivo para abastecimento, é bom. O painel dela é digital, só que não tem painel, não tem painel blackout. E ela não tem o conta giro tá? rotação do motor. Partida elétrica igual em todas as motos. A alcinha do Garupa, ela é igual a alcinha da fã, mas na Titan já muda. É, outra diferença é a questão que a Start ela é só gasolina, ela não é motor flex. E é basicamente essas são as, as diferenças é, para você escolher entre a Start, a FAN ou a Titan. Beleza família? O motor é de 162 cilindradas, também gera 14.9 Cavalos na gasolina. Fechou, família? Espero que vocês tenham gostado. E deixa o like, compartilha. Tamo junto. É nóis.